O que acontece quando essa turminha que vive na Disneylandia vem dar um rolê na vida real? Imaginem William Bonner trazendo a seguinte mensagem: Minha esposa Natasha Dantas fica ferida após o assalto. What? Nosso Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Morrem mais pessoas aqui do que em qualquer lugar do mundo. Eu estou falando de Ucrânia contra a Rússia. Eu estou falando de piores lugares, mais violentos que você consiga imaginar. O Brasil ainda é pior. Tá, ah, nós vimos uma diminuição nos últimos anos do governo Jair Bolsonaro. Mas parece que tudo isso vai mudar e muito em breve. Visto que o Dilma está dificultando cada vez mais. E com certeza vai começar a proibir os caques, vai começar a proibir o porte e posse de berros para pessoas do bem, que querem apenas ter segurança. Mas vamos ver aqui o que de fato aconteceu. A fisioterapeuta Natasha Dantas foi vítima. Olha, Tadinho, ela é uma vítima. Ué, achei que eles eram as vítimas da sociedade. De um assalto no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 6 de abril. A mulher do jornalista William Bonner registrou em alguns stories que os criminosos que a assaltaram levaram um cordão, um colar, e fizeram um ferimento na região do colo, ao puxar o acessório de forma violenta. Muito bom que não fizeram mais do que isso contra ela, não é mesmo? Porque poderia ter acabado, como tantos assaltos acabam no nosso país, com a vítima, a verdadeira vítima, perdendo a vida sem nenhuma chance de defesa. Porque nós vivemos num estado completamente hipócrita, onde a sua segurança não vale nada. Você, como um indivíduo, tem que ser massacrado. Você, como um indivíduo, tem que ser completamente destruído, porque o socialismo se preocupa com as vítimas da sociedade, os pobrezinhos que estão apenas socializando. Ah, é? Ela relatou que o caso aconteceu durante a manhã, e ela estava em um passeio ensolarado para pedalar, vivendo ali na completa Disneylândia, no mundo da fantasia. Ai, que dia ensolarado, vou passear pelo Rio de Janeiro. <risos> Beleza. Mas o um momento de relaxamento acabou gerando um momento tenso, Natasha estava na orla da zona sul do Rio de Janeiro, que é a zona nobre do Rio de Janeiro, onde a turma da Disneylândia toda vive fora da realidade, fora do norte do Rio de Janeiro, fora da violência das mais de milhares de favelas que existem no nosso país, onde o narcotráfico controla e aterroriza a população, longe das áreas de onde normalmente tem assalto. Estava lá, no seu mãozinho, na Disneylândia perfeito anteriormente ela tinha postado manhã de quinta passeio de bike para variar é para variar né porque ela deve dar passeio de helicóptero passeio de jatinho passeio de carro chique certo e aí vou dar um passeio de bike para cuidar da minha saúde da minha beleza não é mesmo <risos> para variar para variar né? Aqui, diferente dos pobres que tem que andar de bike para ir trabalhar ela vai de bike porque ela é chique gente. Ela não precisa, mas ela só faz isso para variar, não é mesmo? Andar pelo Rio de Janeiro, disse ela, e encontrar amigos, que cidade perfeita, né? <risos> Muito perfeito, não é mesmo? Melhor cidade do universo. Por que será que nenhum turista quer visitar essa merda de cidade? Com todo respeito a quem vive no Rio de Janeiro. Mas se você pegar a Torre Eiffel de Paris, tem mais visitantes do que o Brasil inteiro. Porque ninguém é imbecil de viver nesse mundinho da Disneylândia, desses milionários, de achar que Rio de Janeiro é perfeito em alguma coisa. Não, se tem alguma coisa que é perfeita, que eles aperfeiçoaram. A criminalidade. O lugar onde você ser assaltado é a coisa mais comum do mundo, não é mesmo? Mas a idiota que vive no mundinho da Disneylândia acha que é perfeito, não é mesmo? Nada como a realidade. Depois, ela compartilhou um registro do ferimento e declarou Cuidado, né, YouTube vai me censurar porque eu estou mostrando a realidade do Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, tem um sangue aqui. Não, já era. Esse vídeo vai ser derrubado. Aí ela escreveu assim, só que nem tanto assim, O oh, really, descobriu, descobriu rápido que não é perfeito, não é mesmo? O cordão que estava no story anterior agora está na mão de um miliante, ué, ué, ué, aqui ó, o cordãozinho de ouro que o William Bonner deu para ela, não é mesmo? Agora está na mão de um miliante, miliante, mas eu achei que eram portadores de guarda-chuva vítimas da sociedade mas quando um deles é assaltado agora foi um humilhante só falta ela pedir a cabeça desse cara e penas mais duras acordou para a realidade minha fisioterapeuta depois de expor o acontecido Natasha recebeu o carinho dos amigos e fãs quem que é fã dessa mulher mano quando o que que essa mulher fez de alguma coisa para alguém para ela ter algum fã mas enfim, ela continua na Nala Land, não é mesmo? Continua mega multimilionária, William Bonner pode comprar quantos cordões dessa ela quiser pro resto da vida dela. Quantas mensagens de preocupação e também indignação. Quem que tá indignado com quem? A única indignação que a gente tem aqui é com você, mulher. Que vive completamente fora da realidade. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada. Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que infelizmente assola o Rio e tantas outras cidades. Ué! Mas ué, não era perfeito. Ela não tinha acabado de falar que era lindo, maravilhoso, que era perfeito. Agora Rio de Janeiro está sendo assolado pela violência. Bastou assim, ó. Um passe de mágica, um segundo e a pessoa sai do mundinho da Disneylândia para o mundo real, infernal, que é o nosso país sem nenhuma segurança. Só que o que, que acontece? Esses caras vivem em mansões blindadas, em carros blindados com o máximo de segurança, com helicóptero, com jatinho. Essas pessoas jantam nos melhores restaurantes, com os melhores chefes desse mundo. Eles não vivem a vida real. É por isso que basta ela andar de bicicleta e andar de bike pra variar. E ela acorda pra realidade, vê que o mundo tá sendo assolado pela violência. Buda saiu do seu palácio e agora encontrou a iluminação, a vida real. É exatamente o que acontece com essa idiota. Ai, meus fãs, muito obrigado, meu carinho. Ai, coraçãozinho, ó, coraçãozinho pra aí, ó. Bandiotário, paga mais imposto enquanto o marido dela continua contando mentiras na internet, né? Eu não sou culpada por usar esse cordão. É sim. Você é branca, tá? Vamos acordar para a realidade. Você é branca, opressora, e todo branco é racista, e todo branco tem que ser perseguido. E você nada mais, nada menos, socializou esse cordão para alguém que pão, provavelmente estava morrendo de fome, ou viciado em algum tipo de droga, porque no nosso país elas não existem mesmo, né? Elas foram todas proibidas, as drogas não existem, a gente vive num mundo perfeito, que é assolado. What? Retardada qual? Total, queria muito ver William Bonner noticiando isso daqui, mano, meu Deus do céu. Né? Fui vítima da violência que infelizmente assola o Rio e tantas outras cidades. Não, não, não são tantas outras cidades, é o Brasil inteiro, não só o Brasil inteiro, a América Latina inteira, porque um bando de vagabundo tá lá no poder, no jornalismo, no Congresso, no Judiciário, e acham que... Porque eles têm segurança, porque eles têm todos os seus carros blindados, suas mansões de luxo, segurança em condomínios com 30 portarias diferentes, que onde nem eles, não, eles têm uma portaria para os funcionários deles, nem não pode andar no mesmo lugar que eles. No mundo perfeitinho deles, eles não podem nem ver os funcionários. E agora tá tudo assolado, não é mesmo? Em nota, a Polícia Civil declarou que até o momento nenhum suspeito foi encontrado. Oh, really. Mais uma vítima aí que não vai ter nenhuma solução e ninguém vindo pra te salvar, seu idiota. E é o que acontece no nosso Brasil. Então, se eles mudam de opinião assim tão rápido, imagina o povo que tá sofrendo todo esse tempo quanto mais a gente vai ser roubado por esses políticos, se é que a gente pode falar isso sem ser preso nesse momento, né? Porque agora, tudo que a gente fala contra eles é discurso de ódio, vamos ser todos nós, somos responsáveis por toda essa violência, já sei, a culpa é dos bolsonaristas, não é mesmo? Vai aparecer o William Bonner no Jornal Nacional, falando que os bolsonaristas estão gerando ódio por isso, As pessoas estão sendo roubadas nas ruas, sua esposa foi roubada, é mais um que vive no mundo real agora, né? Por alguns segundos, mas mas não se preocupe, ela já vai voltar para a mansão do mamão, né? E de repente, agora ela vai estar tá muito preocupada, ela vai sair por aí lutando contra a violência que assola nosso Rio de Janeiro. É perfeito ou está assolado? Porque é uma grande diferença, não é mesmo? É a diferença entre perfeito e completamente destruído. Mas todos eles estão vivendo nesse mundinho de fantasia, mas é só questão de tempo até esse mundo, essa ilusão da Disneylandia ser rachada e todos eles em algum momento vão ter que encarar a realidade do que fizeram e fazem para o nosso país William Bonner é um dos maiores responsáveis para esse Brasil estar desse jeito Tá lá ganhando seu salário milionário enquanto a população não para de pagar impostos enquanto tudo fica mais caro, os aluguéis ficam mais caros tudo fica mais caro, a comida fica mais cara, o ovo tá mais caro. E não tô falando só do ovo de Páscoa, pelo amor de Deus. Então é questão só de tempo até todos eles acordarem a realidade, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, quero saber a sua opinião. Apoie a nossa oitava rifa contra a censura. E até a próxima. Tchau, tchau.